vocês vamos treinar é isso vamos fazer sabe o que hoje hoje vamos correr 10 minutinhos sabe quantos 10 minutos você pensa não dá para correr muito 10 minutos porque você dá assim dá para correr sabe quantos quilômetros 10 minutinhos que você acha que não vale nada e pra, você tem que correr estradas pra esse negócio você pode correr lá no que está na sua casa entendeu então eu vou lhe mostrar aqui 10 minutos dá para correr 2,5 km. então se você gostou da ideia do vídeo se inscreva no canal e aqui o se para esse tudo agora para o vídeo vamos lá correr é nóis I'm love me back. this shit. I can't this this this Just to me. The the Eu não consigo Eu um Eu Eu 10 minutos é 2,5 é minutos 10 minutos é 1.250 metros Vamos lá galera, vocês conseguem? Uhul Vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo Sei girl that they don't talk about quiet with a big mouth listen for the doubt they call it make you out for what you say to me look at every single need if you got what i need then. tá a sobradia and can help you keep just keep me from like a meal once in a I you like me. Can't let you ride the the Eu estou na Silvestre. O que é aquele cara lá? Você não consegue correr mais bem, não, cara. Vem Você. Corre. Tá... Você Deus. Correr... Você... Correr, 5 é. a luz, deu a luz, deu a luz, deu a e Vamos é não, é. não, é. não, não, não. Não precisa ser muito rápido, não, entendeu? E que você deve fazer. Vamos lá galera, falta 30 segundos É isso, eu deu pra correr dois quilômetros e meio. Então, se você gostou da ideia do um meu vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para assistir. todas as notificações de vídeos novos. Comente com todos os meus amigos Compartilhe para todos os seus amigos e todas as suas redes sociais, é isso. Comenta é a está achando vídeo, comente é a tá gente dando vídeo novos? Então, é isso, beijo, abraço e tchau! <SILENCIO>